Meus queridos amigos, muito boa noite a todos Quero agradecer a oportunidade de estar pela primeira vez Aqui na cidade de Penha, em Santa Catarina Eu só fiquei chateado porque não me contaram Que era a cidade do Beto Carreiro World Porque assim eu teria trazido a Lívia e a Fernanda Para não perderem essa oportunidade, não é? Eu não sabia, os meninos aqui marcaram aí as palestras, eu não costumo olhar nos, nos mapas e as atrações turísticas, que o tempo é muito curtinho, mas a gente vai ficar, com, e vai voltar, a gente vai voltar para vir conhecer aqui as praias e poder participar com vocês do movimento espírita catarinense, tão abençoado, com tantos amigos, queremos agradecer a Federação Espírita Catarinense, os amigos da URI número 5, né, a 5 URI, União Regional Espírita, está responsável pela nossa vinda e também aqui da 13ª URI, que foram os que estão nos acolhendo aqui, especialmente o Roberto, aqui desta casa, nesta noite, com muito carinho, abriu espaço na agenda para que a gente pudesse ter alguns momentos com vocês. E foi muito bom porque eu já vim direto do aeroporto, vocês me perdoem o pequeno atraso, o avião atrasou um pouquinho, não tem tantas opções de voo, eu também trabalho na sexta-feira, eu saio um pouquinho mais cedo. E compenso depois, e aí a gente teve que vir correndo Então vamos lá Então a gente vai falar sobre autoconhecimento e iluminação interior E as quatro cidades que a gente vai falar aqui escolheram o mesmo tema Mas bom, vamos aproveitar então, vamos dividi-lo em quatro partes Fazer como se fosse um seminário, a gente está gravando, está transmitindo ao vivo Inclusive também pelo Facebook, pela nossa página é Nazareno Feitosa do Espírita, quem quiser depois acompanhar alguns vídeos. A gente está tá transmitindo e a gente já tem esse material gravado, porque ele é um seminário de várias horas de duração, tá certo? Então a gente hoje vai faz fazer a parte introdutória do autoconhecimento, o conhecimento de si mesmo. Vamos falar um pouquinho sobre algumas técnicas rapidamente que a gente pode utilizar para fazer o autoconhecimento e vamos deixar os outros módulos que eu vou mostrar aqui para a gente aprofundar em cada uma das outras cidades também, tá certo? Esse material todo com as oito palestras, são oito palestras de uma hora cada um, já tem gravado, já tem disponível em DVDs, em CDs de MP3, tá certo? E toda a renda vai ser revertida para ajudar a quinta ouro, que está custeando as nossas despesas, as nossas passagens, há também a hospedagem, e também uma parte vai ficar para casa de vocês aqui hoje, está certo? Então, quem quiser ajudar, não é obrigatório, mas já tem quem quiser levar o material completo, já leva em CD de MP3 ou um box com quatro DVDs, contendo 12 palestras sobre esse tema, tá, joia? Vamos em frente, então. Bom, para começar... A gente vai ler um poema chamado Espiritismo, 160 anos de amor e luz Que um espírito amigo mas Nos trouxe na época ainda em 2014 No aniversário do Evangelho segundo o Espiritismo E a gente adaptou para o ano passado O 1857, não é? então 2017, 160 anos é A poesia chamada Espiritismo, 160 anos de amor e luz a gente vai colocar uma música de fundo é a música Keno em D maior de Bachaelbel. Se eu só ajustar aqui, porque o som tá saindo na caixa ali da TV e não na caixa é, de som, como a gente gostaria. Tá aqui eu vou mudar aqui rapidinho, ele vai dar certo. Pronto, vamos ver se vai funcionar. É de Bachaelbel Keno em D maior. Vamos ver se vai tocar, né? Vamos fazer uma vibração positiva. Ah, precisava mexer ali também. Pode deixar que eu controlo aqui o volume. Espiritismo, 160 anos de amor e luz. Um dia, a nossa Terra, cansada de sofrimento, Envolvida em sombra guerra, discórdia e desalento Implorava ao Senhor da vida que enxugasse o seu pranto Que voltasse a ser florida, que brilhasse o seu encanto Cumprindo-se as escrituras, um dia raio à luz O sol de uma nova verdade, de amor, de paz Nasce Jesus o mundo então se renova, a esperança se modifica, refugie a boa nova, a mensagem que vivifica. Desce aos circos os cristãos, seus corpos, tochas humanas, agora não choram. Eles brilham, sorrindo, cantam osanas. Passados dezoito séculos, a treva antes vencida reina de novo na terra a mensagem for esquecida. É então que o Cristo chama o menino Rivail, uma voz então proclama, uma nova era surgiu, chega o consolador prometido, trazendo o evangelho de luz, restaurado, claro e limpo, da promessa de Jesus, a divina caridade, do amor e do perdão, nos convida a toda hora, Sejamos novos cristãos 160 anos de amor e luz Enquanto o mundo se agita O gigante verde e amarelo Levanta e grita Jesus com o santo espiritismo Toda sombra se desfaz Humildade, trabalho e consolo Amor, verdade e paz O Evangelho nos pede tão pouco Lembremos de nossos irmãos que choram tristes sofridos levemos consolação meu amigo não te esqueças do tesouro que ele nos confia esparja mancheias a paz e a alegria recorda os compromissos que é assumiste no além para que toda a tua vida esteja no eterno bem não somente louvar pregando, cantando, ensinando, mas, sobretudo, exemplificar o Evangelho, aperfeiçoando. Aproveitemos, enquanto andamos, sob a luz do Consolador, nada mais de desenganos, mas as santas bênçãos do amor. Lembrando o Cristo Jesus, a doutrina nos convida, sois o fermento da massa brilhe a vossa luz divulguemos o evangelho vivamos sua mensagem transformando o homem velho em fonte de claridades proclamemos a nova era de paz e renovação fazendo Jesus brilhar no imo do coração então fica o convite desse espírito amigo ele não se identificou foi pela inspiração espiritismo 160 Anos de Amor e Luz Kenon maior de Paxaupel bom, então como nós comentamos meus amigos, o seminário completo, ele tem né, uma série de palestras a gente começa fazendo uma palestra sobre Jesus e a alegria de ver que é a palestra que eu mais gosto tá? já está lá no DVD, no CDzinho quem tiver interesse tem também a palestra de hoje que é Autoconhecimento e Conhecimento que Liberta amanhã à tarde nós falaremos sobre o orgulho e suas máscaras, é um dos fatores que impedem o autoconhecimento entre a vaidade, o medo e a culpa. A gente pode falar um pouquinho sobre o medo também. Falaremos sobre o mecanismo de defesa do ego. Quais são os 29 mecanismos de defesa do ego que a gente utiliza, às vezes, inconscientemente para fugir ao autoconhecimento, né? para poder lidar com a realidade e as fugas psicológicas. A gente vai comentar algumas delas aqui com vocês. Aí, à noite, nós falaremos sobre técnicas e ferramentas de autoconhecimento. E, se der tempo, a gente fala também sobre terapia de regressão a vivências passadas à luz da doutrina espírita, né, explicada pela doutrina espírita. Não é de qualquer jeito, né? tem que ser à luz da doutrina. E a gente vai concluir, então, no último dia, no domingo pela manhã, falando sobre iluminação interior e autorrealização, Exemplos de homens e mulheres que se iluminaram aqui na Terra. Então a gente vai poder conhecer e saber como é que foi a história de algum desses homens e mulheres extraordinários. Se der tempo, a gente fala de um deles aqui hoje, tá bom? Então a gente vai falar cerca de uma hora vai fazer um intervalozinho de uns 10, 15 minutos para quem quiser tomar uma água, quiser olhar os livros, os DVDs, os CDs. Se tiver compromisso, não tem problema. E se quiser ficar, a gente fala mais uns 20, 30 minutos, a gente abre para perguntas também, mas só perguntas fáceis, por favor, só perguntas fáceis, e a gente tenta responder, tá bom? E a gente pode trazer um desses exemplos no segundo módulo para a gente concluir, tá joia? Então, no templo de Delfos, havia essa inscrição... Antes mesmo de Sócrates, não é? estava escrito, ó homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Então tinha essa inscrição. E Sócrates foi o maior divulgador dessa teoria do conhecimento de si mesmo. Vejam que eles queriam conhecer os deuses da mitologia grega, não é? os, os imortais muitos espíritos que eram confundidos como Deus, mas Deus com D minúsculo e assim foi, o grande divulgador foi Sócrates e junto com Platão são considerados precursores da doutrina espírita porque a doutrina socrática e platônica é um, um embrião da doutrina espírita como estuda Allan Kardec no Evangelho Segundo o Espiritismo, tá bom? Agradecer aqui de coração ao Carlos, à Lucinha por terem feito o convite, eu ter nos dado essa oportunidade de estar aqui hoje com vocês, tá bom? E lá em O Livro dos Espíritos, o que é que a gente vai encontrar sobre esse assunto? Bom pessoal, uma das perguntas mais importantes é a questão 919, no título Conhecimento de Si Mesmo, qual o meio prático mais eficaz, ou seja, mais eficiente, mais rápido, que tem o um homem de se melhorar nesta vida e de resistir ao arrastamento do mal? É a tradução do Evandro Noleto Bezerra, da Federação Espírita Brasileira, tá? E Santo Agostinho responde, um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo, ou conhece a ti mesmo, não é? é uma, não deixa de ser uma redundância, conhece-te a ti mesmo, não é? Conhece a, si, a ti mesmo, não precisa ti. mas ficou para reforçar ainda mais essa introspecção que a gente precisa ter. E Kardec vai, na questão número A, 919A, vai dizer, olha, compreendemos toda a sabedoria desta máxima, dessa expressão, mas a dificuldade está precisamente em cada um conhecer a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Então, está muito claro o que é o autoconhecimento, mas como é que a gente faz esse trem? Não é? E a gente vai aprender que hoje o que foi conhecido como a revisão diária e tem muitos detalhes. Vamos ver, vale a pena ler essa pergunta na íntegra. Olha o que que Santo Agostinho responde. Fazer o que eu fazia quando vivia na Terra, ao fim do dia, então não é no final do ano, não é pessoal, não é 31 de dezembro, depois de tomar champanhe, não, é todos os dias, interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito e perguntava a mim mesmo se não faltara a algum dever, se ninguém tivera motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Aquele que todas as noites recordasse todas as ações que praticara durante o dia e perguntasse a si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo da guarda, então tem que pedir a Deus e ao nosso Espírito protetor, que o esclarecessem, adquiriria grande força para se afeiçoar porque, crede-me, acredite em mim, Deus o assistirá. Então, se a gente buscar todas as noites, se a gente pedir ajuda ao nosso Pai Celestial, e se a gente pedir ajuda ao nosso mentor, eles vão nos atender. Mas a gente tem que começar a fazer. Tem que começar a fazer no momento da prece, não somente o momento de louvar, de agradecer e de pedir, mas de meditar, de passar em revista o nosso dia, as nossas ações nossos sentimentos as nossas palavras e a gente vai adquirir uma grande força uma grande ajuda porque é assim os espíritos falam, Deus nos assistirá portanto questionai-vos interrogai-vos sobre o que tem desfeito e com que objetivo Carlinhos ali em cima com que objetivo Agiste em dada circunstância. Porque o mais importante é com que objetivo, pessoal? Aqui na CTV ele não mostra. Com que objetivo? É o mais importante. Agiste em dada circunstância. Se fizeste alguma coisa que censurarias, se né? reprovarias, se feita por outra. Se praticaste alguma ação que não ousarias confessar. Né? Perguntar ainda isto. Se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, Teria que temer o olhar de alguém e entrar de novo no mundo dos espíritos onde nada é oculto? A gente não pode desencarnar dormindo? Não, é? não foi dormir e acordou morto? Não é assim que a gente fala? Então, a gente tem que estar preparado, a gente não sabe se vai voltar do sono, não é? Então, se a gente fosse chamado por um espírito, tinha alguma coisa que a gente ia se envergonhar? Como é que estão as nossas mensagens de WhatsApp, de Facebook de Instagram, né? nas redes sociais, de modo geral. Nesse nessa nessa, ano eleitoral, então, a gente ia ter motivo para se envergonhar? Então vamos pensar. Examinar o que podeis ter feito contra Deus, depois contra o vosso próximo, e finalmente contra vós mesmos. As respostas acalmarão a vossa consciência ou indicarão um mal que precisa ser curado. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Mas direis, como pode alguém julgar-se a si mesmo? Não está aí a ilusão do amor próprio, né, do orgulho, que atenua as faltas e as torna desculpáveis? O avarento se considera simplesmente econômico e previdente, o orgulhoso acredita ter apenas dignidade. Tudo isso é muito certo, mas tende um meio de controle que não vos pode enganar quando estivesse indeciso sobre o valor de uma de vossas ações, perguntai como a qualificarias se praticada por outra pessoa. Se fosse outra pessoa fazendo aquilo que você fez. Se há censurais nos outros, ela não poderia ser mais legítima caso fosse o outro, seu autor, porque Deus não usa de duas medidas na aplicação de sua justiça. Procurai também saber o que pensam os outros e não desprezeis a opinião dos vossos, inimigos, já que estes não têm nenhum interesse em disfarçar a verdade e Deus muitas vezes os coloca ao vosso lado como um espelho, a fim de que sejais advertidos com mais franqueza do que eu faria um amigo. Formulai, é, portanto, a vós mesmo perguntas claras e precisas e não temais multiplicá-las, aumentar, repetir. Eles vão nos ajudar, tá certo? Então, Muita atenção aos inimigos. Tá? A partir de hoje não digo mais que vocês têm inimigos, nem inimigos desencarnados, nem obsessores espirituais. Não digo um vocês sejam mais otimistas, façam como eu. Eu digo que tem um personal trainers, personal trainers espirituais, não é, que nos faz desenvolver os músculos do amor, do perdão, da fé, da resignação, da coragem, da paciência. Eles são nossos professores particulares. Quem foi que trouxe vocês para cá? Não foi um personal treino espiritual, não. Eu tinha uma turma, senhor, que me trouxe para o centro espírita. Eu fui ateu durante 12 anos. Teve que vir uma turma grande para curar um pouquinho do gigantesco orgulho para que eu pudesse despertar, para buscar respostas e encontrar na doutrina espírita as respostas para o meu coração. Então, os nossos inimigos, sejam desencarnados, sejam encarnados tem muito a nos ajudar e crítica diz, Emmanuel é faxina é limpeza quem não precisa de faxina? quem não precisa de uma boa limpeza? não é então vamos prestar mais atenção, não ficar tão revoltados porque Deus os coloca ao nosso lado como espelho para que a gente seja divertido com mais franqueza do que faria um amigo pode-se muito bem consagrar alguns minutos para conquistar a felicidade eterna só alguns minutos, pessoal. Cinco minutinhos é suficiente. Não trabalhais todos os dias com vistas a juntar haveres, não é? Bens que vos garantam o repouso na velhice, na aposentadoria? Esse repouso não é o objeto de vossos desejos, o fim que vos faz suportar fadigas e privações passageiras? A gente é doido para se aposentar, não é? Pois bem, que esse descanso de alguns dias perturbado pelas enfermidades do corpo... Em comparação com o que espera o homem de bem, não valerá fazer a pena alguns esforços para conquistar a eternidade, a felicidade eterna. Sei que muitos dizem que o presente é positivo e que o futuro é incerto. Ora, é exatamente esta a ideia que estamos encarregados de destruir vossas mentes, pois desejamos fazer que compreendais esse futuro, de modo a não restar nenhuma dúvida em vossa alma. Foi por isso que primeiro chamamos a vossa atenção por meio de fenômenos capazes de ferir-vos os sentidos, não é? as mesas girantes, os fenômenos de efeitos físicos e que agora vos damos instruções que cada um de vós está encarregado de espalhar, de divulgar, cada um tem um, papel, um dever de divulgar a doutrina espírita. Não é? Emmanuel nos ensina que o espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação está lá no estudo, no livro Estude Viva, capítulo 40, com esse objetivo é que editamos o livro dos Espíritos, que assina Santo Agostinho, que em vida já defendia a importância do autoconhecimento, e depois de... de, de né? por isso que ele já foi aprendendo em vida e veio nos trazer a sua experiência pessoal. Não é? Então, sobre autoconhecimento no nosso interior, já vimos aqui a revisão diária da questão 919, e o Espírito que usa o pseudônimo de Hamed, pelo médium Francisco, do Espírito Santo Neto, ele vai dizer que conhecemos muito do mundo material. Não é? Nós temos a ciência, a física, a química, a biologia, a matemática, astronáutica. nós viajamos já para fora do planeta, para as profundezas da Terra, mas nós não encontramos a felicidade no mundo material. Nós, os espíritas, nós já viajamos, nós conhecemos como é que é o mundo espiritual, nós sabemos como é que são as colônias, a narrativa de nosso lar é minuciosa em detalhes. No livro O Seu Inferno, Allan Kardec interroga 66 espíritos felizes, medianos, maus, endurecidos, suicidas. A gente sabe, eles vieram nos contar como é que é a vida depois da vida. A gente conhece como é que são os umbrais, as regiões de sofrimento e algumas regiões felizes do mundo espiritual mas nós não encontramos a felicidade no mundo espiritual, Há sofrimento no mundo espiritual, a depressão no mundo espiritual também. E ele nos convida dizendo que o mundo que de fato precisamos conhecer é o nosso mundo íntimo. Porque o reino de Deus está dentro de vós. Então, este mundo é o mais desconhecido e o mais importante da gente investigar é o nosso mundo íntimo com ele em paz, a gente vai estar bem no mundo espiritual, tá certo? E André Luiz Peixinho, que foi presidente da Federação Espírita do Bahia, ele fez uma pesquisa com 40 voluntários, ele perguntou, por que vocês fazem caridade? E aí os voluntários disseram que era porque fora da caridade não há salvação, que é importante amar ao próximo, como a si mesmo, etc, ele falou, não, mas por que outros motivos? Chamou em particular, e, um, e dos 40, 25 contavam que faziam caridade com medo de ir para um umbral, para regiões de sofrimento, como são narradas no livro Nosso Lar, de André Luiz, que existe mesmo, não existem infernos eternos, não existem penas eternas, mas existem infernos, abismos, trevas, existem regiões de muito sofrimento no mundo espiritual. A gente tem que agradecer a reencarnação, porque muitos não estávamos em lugares felizes, não. E vamos ajudar a reencarnação, vamos ter mais filhos. Vamos ajudar a reencarnação. Nascer um lar espírita, que maravilha que é, que tesouro que é isso, meus amigos. Então a gente sabe mais ou menos como é que é, não é? E eles então faziam, dos 20, dos 40, mais da metade era comer de pumbral. Não fazia só porque era, era importante, não era porque o de Brown. Dos outros 15, 14 confessaram que faziam caridade para ganhar bônus hora. Porque leram no livro Nosso Lar que quem trabalha ganha bônus hora e pode utilizar esse crédito para o, sua, sua, o seu bem-estar na colônia Nosso Lar, para ajudar os seus semelhantes, seus entes queridos, e é verdade, é a cada um segundo as suas Obras é assim que Jesus nos ensina. Está perfeito o raciocínio. E um deles, o mais jovem, disse assim: Peixinho, eu faço caridade, você sabe por quê mesmo? É porque eu adoro sair com meus amigos na sexta-feira, saio para os bares com eles e digo: Olha, você não sabe onde é que eu fui domingo passado. Nós subimos na favela tal, visitamos a comunidade X, distribuímos dezenas de cestas básicas, não é? Ele fazia caridade para contar vantagem. Para mostrar que a sua filosofia espiritualista era su supostamente superior às outras religiões. Então, não um dos 40, estava fazendo pelo caráter essencial, que era o altruísmo, que era o amor ao próximo, verdadeiramente. Tinham motivos escusos. Vejam como a gente não se conhece. Nazareno quer dizer que é para parar de fazer caridade o que eu faço com esse mundo desses motivos. Não, eu não falei isso, falei aqui, não? Não. Emmanuel disse que nós devemos fazer tudo por amor. Sim, temos que aprender a fazer tudo por amor. Mas enquanto ainda não fazemos por amor, que devemos fazer pela obrigação, porque é nosso dever ajudar os meus irmãos mais necessitados. Então vejam que vamos continuar trabalhando, vamos fazer a caridade de qualquer maneira, tá certo? Mas é importante se conhecer. Vocês sabem por que eu dou palestra? Eu fui para uma psicóloga em Brasília, eu já era palestrante e ela começa, comecei a conversar com ela e ela depois de algum tempo, ela disse, Nazareno, você sabe por que você dá palestras? eu imaginei que ela fosse falar que ela por causa do orgulho da vaidade, porque todo palestrante é meio exibido não vocês se já perceberam, é natural da gente, né? então é aquele pessoal que é mais exibidozinho aí eu rapaz, o que é que esse menino? rapaz, não serve para nada, mas ele é meio exibido ele vai gostar de dar palestra, bota ele para dar palestra pronto, tá fazendo um bem, tá divulgando o evangelho tá, né? tá, fazendo, tá utilizando o mal para fazer um bem Tá, ótimo, é, é bom ter consciência disso, eu tenho consciência disso. E aí, ela disse não, não é por causa disso não. Eu disse não, ela disse não, é porque você tem problema de autoestima. Autoestima, é, você tem autoestima baixa, como você não se ama, você precisa re receber o aplauso, o carinho das pessoas, o reconhecimento, se sentir importante porque sua autoestima não está boa. Você está usando o um mecanismo de defesa do ego chamado compensação. Mas você tem que tratar, é o problema, é a autoestima que não está legal. Não é ficar compensando dando palestras, não. Olha, e eu achando que era missionário de Jesus. <risos> problema de autoestima. Vejam como a gente não se conhece. Então é importante investigar o porquê. Lembra lá da mensagem, por que motivo a gente fez aquilo? Por que motivo você está fazendo palestra, Nazarene? Então, a gente investigar e vamos trabalhar essas questões, tomar consciência lançar luz sobre as nossas questões, tá certo? A gente tem a chamada sombra, sim, Jung chamou a chamada sombra, as imperfeições que a gente não consegue perceber, mas que a gente traz. E temos também, claro, que os talentos, as virtudes, as potencialidades. E a gente vai aprender que iluminação, pessoal, não é angelização, não, tá? Não é isso. Quem faz o seminário sobre a iluminação interior não vira anjo. Então, podem ficar tranquilos que ninguém vai sair daqui voando, não. Tá? Iluminar é lançar luz na sombra. A gente vai aprender a enxergar as feridas, a podridão o que a gente não quer ver o que incomoda então o autoconhecimento normalmente é doloroso, não é agradável porque nós somos espíritos ainda imperfeitos, não é verdade? nós não somos bons, nós somos maus quem aqui já superou o egoísmo? completamente, levante a mão alguém aqui já conseguiu? quem aqui já venceu o orgulho completamente? ninguém então nós somos maus? somos maus, os dois maiores defeitos a gente ainda traz então, nós não somos bons, nós somos maus a gente tem uma capa, uma persona não é? uma máscara que a gente usa socialmente demonstra ser simpático Na, aqui no centro como é que é? boa noite, como vai? por favor, com licença por gentileza, não é assim? em casa como é que é? sai menino, bora, pula levanta, né? é? é um pouco diferente não é? é um pouco diferente mas vejam a gente usa, a gente tem um verniz de, so, de, de civilização quando tem uma greve da polícia militar, o que acontece? nós saqueamos as lojas, depredamos tudo quando tem um blackout que falta energia durante várias horas ou dias, o que acontece? saqueamos as lojas até nos Estados Unidos acontece isso, não é porque é coisa de, de terceiro mundo não lá também acontece isso e se um caminhão tombar, o que acontece com a carga do caminhão? desmaterializa né? <risos> fenômeno de desmaterialização o Pessoal, só que a gente saqueia é assim que nós somos a gente só não faz mais coisa errada porque tem a polícia, porque tem o um juiz vai ficar com o nome sujo, vão falar mal da gente vamos ficar com uma uma né, fama e a gente tem muito medo da rejeição dos outros, é o segundo maior medo para a psicologia, é o medo da rejeição da gente não se sentir amado sentir querido pelas pessoas especialmente de nossos pais, tá certo? Especialmente de nossos pais. Então, lembrar que não é angelização, é lançar luz. Jung já falava isso na questão do self, de buscar a individuação, que a gente aprende com Jesus, o maior psicólogo de todos, quando ele falava dos talentos, né? da gente multiplicar os talentos que possui. E ele nos fala sobre brilhe a vossa luz, não é? então pede para a nossa bruxa brilhar, não é brilhar a luz dos outros a nossa mesmo, fazer o nosso talento brilhar e não ser apenas uma cópia ser uma imitação das pessoas nós somos todos únicos e tem alguns mecanismos de catarse como a gente vai expressar essas questões que estão mal, mal resolvidas como é que isso acontece? Vamos só comentar com vocês, não vai dar tempo de explicar cada uma delas mas a gente pode muitas vezes chorar, viver um luto não é? por causa de uma questão mal resolvida os sonhos são verdadeiros instrumentos de, de investigação do nosso inconsciente Freud foi especialista em interpretação dos sonhos, há muitos trabalhos também da modernidade, os sonhos são mensagens da nossa alma a gente pode aprender muito com os sonhos também além de serem é, reações fisiológicas, não é? Você, por exemplo, comeu demais e aí é natural ter algum tipo de pesadelo. Ou então você está ansioso com uma prova, com o um Enem que vai fazer um concurso e aí você sonha fazendo a prova. E aí você relaxa, porque você concluiu a prova e aí você dorme em paz, porque o sonho também tem a função de manter você dormindo. Pode ser a realização de desejos inconfessáveis, então você tem ódio de seu pai. Mas como é inadmissível o filho odiar o pai, a gente censura e no sonho a gente assassina um bicho, um urso, um animal mas na verdade aquela figura pode ser até o nosso pai, e além de ter os encontros espirituais, que o livro dos espíritos fala da emancipação da alma então tem vários tipos de sonhos, está certo? que a gente pode e deve investigar também para o autoconhecimento o remorso a histeria, a agressividade muitas vezes sem causa, a depressão quanta gente com depressão que não sabe por que tem depressão o que é que tem por trás dessa depressão? Então a gente tem um seminário só sobre depressão e alegria de ver. Dentro dele tem uma palestra sobre autoconhecimento também, para a gente ajudar a investigar o que é que tem por trás da depressão, tá certo? Ansiedades, angústia, a pessoa vive angustiada, não sabe por quê. O que é que está encrencando aquela pessoa? o pânico, que pode se né, transformar inclusive em, em ataques de pânico tem uma síndrome de pânico o transtorno obsessivo compulsivo doenças, né, o corpo fala uso de drogas, etc é importante a gente verbalizar, vivenciar e superar aquele sentimento trabalhar essas questões vejam como a gente usa fugas como a gente não quer se conhecer a gente se distrai com muitas coisas do mundo a gente vai para os vícios não é? os vícios das drogas são os mais conhecidos mas nós temos vários vícios o pior das, a pior droga, pessoal, é o álcool. O álcool é a porta de entrada, porta de retorno para todas as drogas. Mata seis vezes mais do que todas as outras drogas juntas, considerando acidentes, brigas, a violência doméstica, as briguinhas que poderiam acabar com a coisa simples e por causa do álcool geram confusões maiores, além de permitir a obsessão espiritual grave. Né? Então, cuidado com o álcool se for usar, use com muita moderação tá? Sono, preguiça e a gente investigar em vez de julgar a pessoa de preguiçoso fazer como Kardec, Kardec não se remontava a, ao efeito, ele buscava remontar as causas, o que que está por trás daquela pessoa, Por que, que ela não tem ânimo de acordar cedo, de trabalhar de estudar, de estar com os amigos, de passear será que ela não tem uma depressão leve? muita gente tem depressão leve e é taxado de preguiçoso não? mas ele está desmotivado, por que, que a pessoa está desmotivada? porque é que a gente precisa investigar o que tem por trás, não só condenar o efeito, tá certo? trabalha, a pessoa trabalha demais, inconscientemente fica 12 horas fora de casa porque ele não consegue lidar com os problemas que tem na sua casa e por isso ele fica muito tempo fora de casa ele não sabe, mas inconscientemente ele não quer voltar para casa pessoa que está fugindo na religião, vai para o centro espírita todos os dias, não sei quantas horas, abandona o lar. Será que não está fugindo também dos compromissos sagrados do lar? Então, começar a analisar. Tudo isso é importante a gente analisar. TV, passa o dia nesses noticiários, né? começa agora de madrugada, e tem de manhã, tem de tarde, no era do almoço, tem de tarde, tem de noite, tem um canal que é o dia inteiro de notícia, repetindo, é uma verdadeira lavagem cerebral, pessoal. De notícia trágica, só mostra o que é trágico. O Espírito São o Lucas, que nos inspira, diz assim, Nazareno, quem assiste às as notícias de hoje, dos jornais, das revistas, da, da, da televisão, e não ficar depressivo, este é que está doente está com a doença da indiferença, da normose, não é como chamava Pierre Rivier? Já se acostumou com isso, meus amigos. A gente tem que cuidar de hábitos mais saudáveis. Vamos sim se enterar das notícias, mas não se fica a ver o dia inteiro, o dia tarde, dia de manhã, de noite, tarde de noite. Vê lá as notícias, se informa e vamos que ler bons livros. Escutar programas edificantes, tem tantas palestras aí na internet, não é? Tem a febtv.com.br, com programação diária para a gente acompanhar, gratuita. Além dos canais também que a gente pode ainda ajudar, pode colaborar, como o canal Evangelho e Espiritismo, lá da Turma do Haroldo do outro dias, o Jardim das Oliveiras, lá o Alberto Almeida, tem um canal também por assinatura maravilhoso que a gente pode e deve ajudar a divulgar o Espiritismo, enfim, tantas outras iniciativas, não é? Os jogos, agora chegou a Copa do Mundo, então acabaram-se os problemas do país, né agora é só jogos, é só copa. Além dos jogos de azar, estão tentando legalizar, infelizmente, no Brasil de novo. Não vale a pena. Nós temos estudos sobre isso que não não aumenta a arrecadação, é só fonte de lavagem de dinheiro, de prostituição, de tráfico de drogas, de tráfico de, de pessoas, né? e etc. O sexo, pessoas viciadas também na sexolatria, então, vejam, se alimentando muito de pornografia, leituras intermináveis, e normalmente são leituras de romances, não é de coisas que não, que não edificam tanto vamos ter os teus romances para distrair mas vamos estudar também as boas obras que edificam, não é? a fofoca, a maledicência como a gente não consegue enxergar a si mesmo a gente enxerga o defeito da vizinha do colega de trabalho, aí nós temos lá a fofoca, a maledicência, a lamentação a gente é viciado na muquerela disse Simão Pedro de Lima de Minas Gerais, é murmúrio queixa reclamação e lamentação a gente passou dias com a muquerela e viram um péssimo hábito pessoal, vamos parar com isso quer acabar um casamento? muquerela todo dia, reclame da mesma coisa, do defeito do marido todo dia resolve reclamar? resolve o problema? por que a gente reclama? só para estragar o casamento, né? então quer separar? reclame todo dia a mesma coisa todo dia a mesma coisa, ele, isso é tortura chinesa. acaba qualquer casamento então eu já falei com a minha esposa, Fernanda, vamos fazer assim? Vamos reclamar só uma vez por mês? No dia que sai o salário, dia primeiro que sai o salário da gente, que a gente fica feliz, né? que Deus nos empresta mais um, um valor financeiro. A gente se reúne vai, tá feliz, e vai estar feliz, porque tem que também de chamar a atenção do que está errado, não vamos deixar batido também não, passar batido. Mas não vamos destruir o nosso casamento com a tortura chinesa, não é? piadas inadequadas, tem gente que até vai desencarnar com depressão e era piadista, humorista, Jim Carrey teve depressão, não é? Robin Williams depressão, aí foi para o alcoolismo por causa da depressão e para o suicídio. Charles Chaplin e tantos outros tiveram depressão e eram pessoas que viam brincando o tempo todo, é uma fuga. Comida, não é? E aí Alberto Almeida vai perguntar Quantas vezes aquele garfo de comida não está ali representando a carência afetiva que nós trazemos do seio da nossa mãezinha, da amamentação, do carinho, do colo? O cigarro que nós colocamos na boca será também que não é saudade dessa, desse carinho maternal? A gar, a gar, o copo de cachaça? quantas coisas que a gente faz com essa região oral que tem uma relação com a carência afetiva, então ele tem um seminário sobre, sobre compulsões alimentares, está no Youtube, do Alberto Almeida, que ele vai dizer, você tem fome de quê? De quê que você tem fome? Por que, que você está comendo tanto? E aí tem alguma coisa por trás, alguma encrenca que a gente está descontando na comida, e às vezes é uma depressão também, tá? É muito comum a gente se anestesiar, sobretudo no doce e no chocolate, porque libera dopamina, libera endorfinas, para compensar a depressão. Então é melhor usar o remédio e não comer tanto. Né? É melhor usar o remédio e não comer tanto. E o isolamento, o consumismo também, pronto, está chateado, está encrencado, vai para o shopping. Aí resolve os problemas, vale demora a alegria, demora dois dias. Depois do segundo dia, já nem lembra mais do sapato que comprou, da bolsa, do eletrônico, não né? me adoro comprar eletrônico, e até mesmo o suicídio, meus amigos. Então a gente às vezes vê pessoas suicidando e se pergunta, mas o que, que aconteceu? Às vezes nem ela sabe, porque não se conhecia. Né? Então fatores impeditivos do autoconhecimento. O orgulho é o pior deles, a gente vai falar amanhã com mais detalhes. O medo, a culpa, a vaidade, as distrações, como vimos essas fugas, são as distrações. E Jesus vai dizer que no final dos tempos muitos estarão distraídos, é assim que está acontecendo a gente está distraído com as redes sociais com as notícias, com as novelas com as fofocas e a gente o tempo está passando é buscar primeiro não só, mas é primeiro o reino dos céus e a sua justiça e tudo mais o será acrescentado mas a gente está deixando por último buscar o reino dos céus né? vem um centro espiritual uma vez por semana também é muito pouco pessoal, temos que colaborar temos que participar do estudo não é? muito importante e como fazer o autoconhecimento? Qual é o primeiro livro a ser estudado? O que vocês acham? Qual é o primeiro livro para fazer autoconhecimento? Tem água aqui? É. Até aqui. Qual é? Como é que você chama? Quem falou? É. Um alma se salvou o livro dos espíritos porque o que é que nós somos? espíritos, espíritos imortais então a gente tem que ler o livro dos espíritos para saber quem somos, de onde vemos para onde vamos, por que sofremos como encontrar a verdadeira felicidade como resistir aos arrastamentos do mal, como ser verdadeiramente feliz como evitar o sofrimento como ser agradável a Deus e assegurar a nossa felicidade futura saber como é que é a nossa verdadeira vida que aqui é só um, um estágio rápido, a vida na Terra é apenas um minuto diante da eternidade dos séculos então, um livro mais importante, o Daniel aqui respondeu, é o livro dos Espíritos, né então vamos dar a Doutrina Espírita, a primeira obra o Livro dos Espíritos, vocês sabem que dela nascem as outras quatro principais, do Livro dos Espíritos nasce a Gênesis, a primeira parte, a segunda parte nasce o Livro dos Médios; a terceira parte, as Leis Morais, nasce o Evangelho segundo o Espiritismo, e a quarta parte nasce o livro O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Ele é quatro livros em um, tá? Não deixem de ler essa obra. Tá difícil? Vá para o terceiro livro, as Leis Morais, é a parte mais fácil e mais interessante depois você pode ir voltando para as outras tá? e Jesus já nos falava isso conhecereis a verdade a verdade vos libertará um roteiro seguro o evangelho, porque o evangelho tem a moral excelente, perfeita a moral mais pura diz o livro dos espíritos está no evangelho de Jesus o auto perdão porque se eu não me auto perdoar e a gente tem uma palestra só sobre auto perdão, felicidade sem culpa a gente não consegue lidar com o autoconhecimento que a gente vai descobrir coisas negativas sobre nós, às vezes os espíritos vão revelar coisas na reunião mediúnica sobre nossas vidas passadas não precisa nem fazer regressão não. na reunião mediúnica às vezes vai ter uma informação, eu tive várias informações como é que a gente vai lidar se a gente não aprender o auto perdão? vai virar auto obsessão, né? pior do que a obsessão espiritual, tá? e também o auto-amor, se eu não aprender o auto-amor, como é que eu vou conseguir fazer o autoconhecimento? Porque se eu só olho para mim e não me amo, só vejo desgraça, aquilo vira, em vez de reforma íntima, vira tortura íntima, não, não é para virar tortura, é para virar reforma, transformação, renovação para os nossos corações, não é? No livro dos Espíritos reforça aqui a revisão diária, Vigiar os pensamentos, não é? quando Jesus fala vigiar, é os pensamentos, os sentimentos, as palavras, as emoções, e orai, a fim de não cair em tentação, em obsessão. Rever crenças, condicionamentos, atavisos que nós trazemos de vidas passadas. Quem fomos nós em outras vidas? Quem já foi padre como eu, como é que é? Tem uma coisinha ali, tem uma tendência diferente, hábitos diferentes, não é? psicoterapia com um bom profissional também, porque tem maus profissionais de psicologia também, pessoal, infelizmente. Né? Então tem bons psicólogos e tem maus psicólogos. Não precisa ficar triste, não precisa ficar com uma doença, passar por um problema para buscar um psicólogo, não. Você pode buscar um psicólogo como ferramenta de autoconhecimento, é o ideal. Tem uma ferramenta de autoconhecimento chamada Pathwork, da Eva Perracos. É um trabalho não espírita, mas muito interessante, é citado por Divaldo Franco, e esse trabalho é de autoconhecimento nas entranhas, Pathwork, de Eva Perraco. São vários livros. São palestras canalizadas, né, medianizadas, desta médium austríaca, que nunca conheceu Kardec, sobre autoconhecimento. E eles falam que só o conhecimento teórico não resolve tem que ser compartilhado em pequenos grupos, então eles recomendam pequenos grupos e também com a ajuda de um helper de um facilitador, de alguém que saiba conduzir o grupo porque é muito difícil fazer autoconhecimento sozinho se tiver um profissional que lhe ajude que aponte, olha esse aqui, isso aqui você já pensou se não é isso? então como a gente aprende? eu descobri uma, uma tragédia que eu cometi numa vida anterior e foi ótimo, porque eu fiquei arrasado, meus amigos Aí foi bater no psicólogo. Foi bom, porque eu criei coragem e fui para o psicólogo. Mas esse homem revelou tantas informações ao meu respeito, tanta coisa que estava na minha cara e eu não enxergava. Como foi útil, foi melhor, o melhor, dinheiro mais bem investido que eu já gastei. Sinceramente falando. Então, se a gente pode, vamos buscar... E vamos buscar, sobretudo, a Jesus, o maior psicólogo que o mundo já conheceu, na palestra sobre depressão e alegria também tem essa, essa esse, no seminário também tem essa palestra, tá? Ah, conhecimento aplicado versus teórico, então não é só teoria, tem também que aprender a aplicar. O culto do evangelho no lar, também tão importante para a gente, conversando com a família, não é para lavar roupa suja, mas para meditar, para refletir, nós mesmos. As mensagens, parece que a gente abre entre aspas, ao acaso, né? Mas naquelas aquelas livros de mensagem, como foi lida aqui, aquela excelente fonte, é, série Fonte Viva, Pão Nosso, Vinha de Luz, Ceifa de Luz, é, Palavras de Vida Eterna, vários outros de Emmanuel comentando trechos do Evangelho, parece que é feito para a gente aqui, tudo ali a gente precisa, mas aquela que cai naquele dia não é por acaso. E é aquele puxãozinho de orelha ali que a gente precisava, aquele despertar, aquela chamada de atenção, aquela correção de rota, não é? Tão importante para nós o estudo evangélico segundo o espiritismo em pequenos grupos, vários estados já tem isso, na Federação Espírita do Ceará, na Federação Espírita Paraibana também, lá na Federação Espírita do Distrito Federal também tem o Estudo do Evangelho em pequenos grupos, no máximo 12 pessoas. Não é um tema específico ali, todos de reforma íntima, muito interessante. Tem vários nomes: atendimento espiritual, apoio à melhoria espiritual, apoio à reforma íntima, tratamento espiritual, evangelioterapia, educação dos sentimentos. Depende do lugar, não é uma prática que está com um padrão um padrão ainda, mas é baseado no apóstolo da Federação Extra Brasileira que tem lá o item explanação do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Só que é compartilhada, porque as pessoas são convidadas a participar e isso faz toda a diferença porque os psicoterapeutas dizem que a doença sai pela boca quando a gente fala, quando a gente compartilha a gente se alivia, a gente faz uma catarse a gente melhora a gente cura muitas questões só de falar, olha que coisa curiosa então, confessai-vos uns aos outros, que Paulo nos convida, importante, a oração, a meditação também, as chamadas visualizações também, a meditação reflexiva, né? nós podemos e devemos fazer. Está aqui a coleção de livros citada do Emmanuel, né? chamada Fonte Viva. Tem também a série de livros chamada Renovando Atitudes, do Espírito Hamed, que tem o um livro As Dores da Alma, Os Prazeres da Alma, Renovando Atitudes, é através do médio Francisco Espírito Santo Neto Eu gosto muito dessa série É um autor que escreve fácil Dá para entender bem e bem aprofundado tá? E tem a série psicológica Publicada por Divaldo Franco De O Espírito Joana de Angeles Também bem aprofundada Fundamentada nas obras de Jung não é? E de outros autores É muito interessante também conhecer o trabalho A própria mediunidade a psiquiatra, um, a um psiquiatra de Alagoas, o doutor Gerardo, ele fala que no grupo mediúnico é um verdadeiro grupo psicoterápico, é um grupo terapêutico, os médios, os doutrinadores, está todo mundo ali aprendendo além dos espíritos, tanto que agora a gente não fala mais doutrinador, a gente fala psico, é, psicoterapeuta dos espíritos, né? esclarecedor, dialogador, não fala nem mais doido treinador que era uma palavra assim meio mais taxativa, não é? Então vejam, é um aprendizado para nós. Tanto porque o médium vai ter a questão da sintonia com determinadas entidades espirituais, a gente vai aprender a respeito daquele médium de acordo com as entidades que ele atrai. A gente vai aprender as questões também que estão mal trabalhadas no médium, que podem estar aflorando no processo anímico, que é natural. Toda comunicação mediúnica tem uma parcela do médium, pessoal toda tem, mesmo na mecânica quando o espírito escreve com a mão do médium desenha a letra da escreve em outros idiomas o médium participa, diz o livro dos médiuns de Allan Kardec, então não existe comunicação sem animismo, tá? toda ela vai ter, não é uma coisa do outro mundo, não, apenas a gente tem que saber fazer o autoconhecimento para identificar o que é nosso o que é dos espíritos a gente começa a separar melhor o joio do trigo, tá bom? revelações sobre o passado e o futuro é possível? É. Não, é, não é? o objetivo da doutrina espírita. Eles falam que ao homem não é dado conhecer o futuro, nem o passado, mas se for para um fim útil, em certas ocasiões, Deus o pode revelar. Então quando a gente está preparado, quando chegou o momento realmente da gente aprender, da gente evoluir, pode vir uma revelação. Né? Não quer dizer que seja verdadeiro, tem que tomar cuidado, há espíritos que nos enganam para nos fazer sofrer também, tá? Não é porque um espírito falou que é verdadeiro, mas normalmente vem revelações interessantes para a gente refletir. Um dia desse eu estava reclamando que estava com romântico, né? Porque eu não digo mais que tenham depressão. Eu descobri que aqueles poetas, pintores, músicos, artistas, tudo era tudo depressivo, pessoal. Só que não tinha a palavra depressão. A palavra depressão é do século XX para cá. Eles eram chamados de românticos, né? Ah, eu disse, ah, é. Então, aí eu não digo mais que entra em depressão, eu digo que entra em reflexão, que é mais chique, não é? Ou então que eu estou romântico também, e que tudo passa, isso também vai passar, qual o problema? Vai passar, não é? E é verdade, tudo passa. Então a gente começa a ver a vida com mais otimismo, com outros olhos, e é importante saber é? que... Muito, essa depressão é muito antiga, não é de hoje, e muita gente boa teve depressão. Nosso encontro aqui não é hoje sobre depressão, mas tem um material muito interessante que a gente fala. Eu tenho um transtorno bipolar desde criança e é o assunto que eu mais estudei. Quem tiver interesse, tiver algum parente, algum amigo, algum colega, leva o CDzinho ou o DVD para a pessoa depois se poder presentear, que vale a pena, tá certo? Às vezes evitam um mal maior. Então... Tem outras classificações psicológicas, Jung fez algumas, mas tem uma classificação chamada Enneagrama. A gente vai ver no nosso terceiro encontro, em mais detalhes, as chamadas nove faces da alma. São nove tipos principais de personalidades, é um conhecimento sulfi antigo, que foi trazido ao ocidente por Gurdjieff, um psicanalista, um psiquiatra antigo, é considerado também um dos precursores da quarta força, ele vai descobrir que tem realmente esses, esses nove defeitos, que são sete iguaizinhos aos sete pecados capitais da igreja, lembra dos sete pecados capitais? E eles acrescentam mais dois e classificam todo mundo em nove tipos principais e ajuda você a se encaixar. Na hora que você se identifica, eita rapaz, meu problema é esse aqui mesmo, e ele começa a narrar, narrar e você se enxerga, está ali o seu retrato fiel é muito interessante, não é nada religioso, não é nada místico são apenas classificações psicológicas que vale a pena conhecer a faculdade de psicologia estudando o Enneagrama, muitos livros sobre esse assunto tá? Enneagrama de nove gramas, né, o desenho que ele é feito com nove o PFO de Eva Perracos que nós comentamos rapidamente autoconhecimento pelas doenças então tem um livro muito interessante chamado a doença como o caminho um livro de um autor médico e outro autor psicólogo, os dois alemães. E em 1983, esse livro foi um best-seller na Alemanha. E eles mostrando como todas as doenças têm um fundo de revelação sobre a personalidade. Ela está falando que tem alguma encrenca que você não está sabendo resolver. Muito interessante, vale a pena conhecer também. Não é obra espírita, apesar de ser reencarnacionista também, tá? Eles estão reencarnacionistas, tá? Agora, muito cuidado, não podemos esquecer o autoconhecimento, porque um dia a gente estava fazendo um seminário lá da FEDEF, a Federação Espírita do DF, sobre autoconhecimento, eram várias turmas de trabalhadores, eu estava numa das turmas com uma colega dirigindo aquela turma, e no meio do nosso encontro sobre autoconhecimento, entrou um jovem, ele entrou visivelmente perturbado. Estava é? andando na rua, disse que sentiu uma vontade imensa de entrar, entrou no centro espírita, nunca tinha entrado no centro espírita antes, e perguntou se podia entrar, eu disse, não, pode, pode sentar. Ele sentou ao lado de duas amigas, que, nossas que estavam lá, elas começaram a conversar baixinho com ele, ele falou que estava sentindo muito bem ali naquele momento, mas elas perceberam que ele estava sob uma pesada obsessão. E aí eu, como a gente estava preocupado com a tal da disciplina, né, com o horário, estava a coordenadora passando ali, olhando o relógio da gente, e a gente correndo para poder falar do tal do autoconhecimento, era muita coisa para falar. A gente olha, aguarde aí, quando não for no intervalo do almoço, a gente conversa com você. Só que antes de chegar ao almoço, o que aconteceu? Ele pedisse, olha, eu vou ali e já volto. Saiu e nunca mais voltou. Quando terminou o nosso encontro ali, eu, nós perguntamos por ele, olha, ele foi embora os meus amigos foram lição para nós para que a gente não esqueça o alter conhecimento, o conhecimento do outro chegou ali aquela ovelha desgarrada que Jesus quando encontra está mais feliz do que pelas notas 99 ela entrou aqui no nosso grupo podia ser amparada, auxiliada e nós estávamos tão preocupados com a disciplina com a disciplina, a disciplina que a gente não teve tempo de olhar para ele aí quando teve a plenária todos os grupos juntos eu falei, olha a grande lição foi que a gente faça sim o um autoconhecimento mas que não esqueça o conhecimento do outro, a caridade porque vocês vão perceber que não dá para fazer autoconhecimento 100% numa única encarnação eu acredito que não dá a gente não vai virar anjo numa única encarnação mas nós, nós podemos trabalhar muito, nós podemos trabalhar muito tanto quanto um anjo trabalharia isso a gente pode fazer agora com conhecimento de causa, não, é não trabalhar feito louco, não. Trabalhar com conhecimento de causa, com limites, também tem que ter limites. Tem que ter o repouso, tem que ter a família, né? Mas a gente pode trabalhar. Isso a gente pode. E a cada um segundo as suas obras. Isso é que é importante. Jesus não pediu para a gente virar um anjo, ele pediu para a gente trabalhar no bem. O único critério para separar os bodes e as ovelhas, qual foi? Ele fala que quando o filho do homem retornar em toda a sua glória... Cercado com sua corte de anjos, passará os bodes à esquerda e as ovelhas à direita. Ou seja, os bodes são aqueles espíritos que emigrarão da terra, que não poderão mais reencarnar no planeta, que se tornará mundo de regeneração. As ovelhas, aqueles espíritos que estão aptos a continuar reencarnando num mundo que vai ser cada vez mais feliz. Qual é o único critério para separar os bodes das ovelhas? Caridade. Está lá no capítulo 15 do Evangelho, segundo o Espiritismo, que de que precisa o Espírito para se salvar a gente não pode esquecer a salvação, é o mais importante a salvação Nazareno no Espiritismo tem salvação? tem salvação tem evolução, mas tem salvação também tem os juízos gerais, como no livro a Gênesis, Kardec estuda e como é que é a salvação no Espiritismo? porquanto tive fome e vós me deste comer tive sede e me deste beber, estava nu e me vestiste careci de teto, era estrangeiro, era imigrante, estava lá vindo da Venezuela, estava vindo da Síria da África, do Haiti e me acolhestes, estive preso ou enfermo e fostes me visitar, Jesus faz da caridade o um único critério, por isso nós erguemos essa bandeira bem alta, é fora da caridade aqui não há salvação, não é fora da igreja, não precisa ser espírita, não precisa ser católico, ser protestante, aceitar Jesus, ser batizado, não, precisa fazer o que ele pediu, o que ele pediu? Caridade e qual o sentido da palavra caridade como entendia Jesus, questão 886 de O Livro dos Espíritos benevolência para com todos, ser bom para todos pronto, resumiu tudo não precisava nem dizer mais nada, bastava dizer isso benevolência para com todos, ser bom para todos quem é benevolente faz a caridade material, a visita veste, não é? acolhe o estrangeiro mas é tão importante outra coisa que os espíritos reforçam a indulgência para com as imperfeições alheias, a misericórdia, a clemência com as imperfeições do próximo. E a terceira coisa? Perdão das ofensas. Também não precisava, porque quem é benevolente perdoa, mas é tão importante perdoar que eles nos pedem, eles reforçam o perdão e a gente não pode esquecer isso. Aí vai passar o dia na montanha tentando se iluminar, fazer autoconhecimento e esquecer de fazer caridade, ser útil? Não, pelo amor de Deus, faça isso não. Depois de assistir minha palestra, não vá fazer, não deixa não. <risos> tá certo, meus amigos? Vamos avançar mais um pouquinho, nosso tempo já está chegando aqui ao, ao primeiro momento, a gente então, vê alguns conceitos, podemos ver as provas como oportunidades de crescimento, erros como aprendizados, problemas, não digam mais que vocês têm problemas não, tá? Espírita não tem problema, a gente é mais chique, a gente tem desafios evolutivos, que é muito mais chique, né? então em vez de reclamar do marido, da esposa da sogra, da nora, do genro não, a gente fala assim, fulana olha você não sabe o tamanho do desafio evolutivo que Deus colocou lá na minha casa nessa encarnação eu devo ser um espírito muito nobre para Deus ter me confiado uma missão tão difícil, cuidar daquela pobre alma né? a gente transforma tudo em desafios evolutivos e a vida fica mais fácil porque nós podemos e devemos colocar essa lente do amor, do bom ânimo do otimismo para as nossas vidas não é? na mensagem que mais sofremos tem uma coisa interessante, mas eu vou deixar para outra vez, que a gente está com um pouquinho de tempo, no, no segundo módulo a gente pode até colocar vamos ver aqui outras técnicas, lembrar só de um detalhe não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o que for bom, ensina Paulo em Tessalonicenses 5.21. Então, a gente pode conhecer qualquer coisa, vamos analisar e reter o que for bom. Agora, cuidado, uma coisa é a gente pesquisar técnicas de autoconhecimento, não espíritos, outra coisa é incorporar, dizer que aquilo é espiritismo não é espiritismo não, tá pessoal essas técnicas, eneagrama, perfork e outras que eu vou trazer para vocês aqui a gente não não, não são, não constitui doutrina espírita mas são técnicas que a gente pode e deve utilizar para buscar o autoconhecimento também, tá, a própria psicologia transpessoal também, à luz da doutrina espírita e Erastro nos convida a rejeitar dez verdades a aceitar uma única mentira Tá bom, esse aqui é o livro que eu falei, A Doença como Caminho, a editora Pensamento, os do autores Tauer Deflesen e Rudiger Docker. Aqui o Perforco de Eva Perracos, os livros O Caminho da Transformação, Não Temos o Mal, Criando União, significado espiritual dos relacionamentos, entrega ao Deus interior. Aqui o Enneagrama, os sete tipos, nove tipos principais, junto com os sete pecados capitais, não é? Interessante, e uma pergunta muito importante para nós, qual a melhor maneira de afastar os maus espíritos? Para a gente sair daqui sabendo pelo menos o básico. Qual a melhor maneira de afastar os maus espíritos? Atraindo os bons espíritos. E como é que a gente atrai os bons espíritos? Pela prática do bem. Muito bem. Olha lá o que é que diz o item 252. Ressalto que fica dito o ensinamento de grande alcance, que as imperfeições morais, que os nossos defeitos dão asas, elas permitem a ação dos espíritos obsessores, dos espíritos que nos desejam influenciar para o mal e que o mais seguro meio da pessoa se livrar deles é atrair os bons espíritos pela prática do bem então a gente trabalhando no bem nós atraímos os espíritos superiores e eles também vão nos ajudar a praticar o autoconhecimento, tá certo? então mais uma vez a caridade nos ajudando tá certo? Bom Nazareno, depois de ter falado disso, vocês sabem qual a principal causa das nossas imperfeições morais? Orgulho é filho dele. O egoísmo também é filho dele. O instinto de conservação, olha. Ó. E esses esses essas imperfeições, elas são tomadas, são plugues que permitem a obsessão espiritual. Só os espíritos só nos perturbam porque nós oferecemos as tomadas diz Manuel Flamengo de Miranda. Você sabe qual é a melhor tomada para o um Espírito influenciar a gente? A culpa, o sentimento de culpa. Não alimente a culpa. Trabalhe, ressignifique e vamos reparar aquele mal, tá certo? Então está lá no livro, dos, no livro A Gênesis, no capítulo 10, item 3, item 3. Capítulo 3, item 10. Estudando-se todas as paixões e mesmo todos os vícios, vê-se que as raízes de ambos se acham no instinto de conservação. Então, é o instinto de conservação que é o problema da gente. Nazareno, eu compreendi. Agora, eu não entendi muito bem. Quais são os instintos de conservação? A fome, a sede, o sono, o sexo, o instinto maternal, a agressividade. Né? Tem uma série desses instintos que servem para a gente viver. E tem um instinto muito importante, mas muito perigoso. Para a gente concluir essa nossa primeira parte, qual é? O medo. O medo ele é muito útil, meus amigos, o medo vai estar por trás de uma série das nossas imperfeições morais. Querem ver? Vamos ver aqui. Ó. O medo é necessário, mas o excesso das paixões é perigoso. No livro Nosso Lar, quando a Segunda Grande Guerra Mundial está sendo anunciada, os Espíritos dizem, fazem um estudo sobre o pavor, ele fala, André, agora vamos estudar sobre o pavor. E um dia a humanidade vai saber a importância de estudarmos sobre essa matéria e os psicólogos vão dizer que o segundo maior medo do ser humano é o medo da rejeição dos pais a gente tem muito medo de não receber o amor dos pais e como os pais gostam da gente de, de que a gente ganhe dinheiro né? a gente que traz avareza com medo de passar fome, passar privações, passar necessidades é medo como os pais gostam de homens de bens e não de homens e mulheres de bem a gente vai desenvolver ainda a cobiça, a ganância, a ambição desmedida vamos corromper, sermos corrompidos, furtar, só negar impostos, vamos fazer tudo para ter o dinheiro, para receber o aplauso da sociedade e da nossa família. Porque a gente morre de medo da rejeição. Olha o medo por trás da avareza, do egoísmo, da cobiça. Né? No livro Como Falar em Público Sem Desencarnar de Medo, o Geraldo Campetti analisa bem esse, essa, essa questão do medo. Então, possíveis consequências do medo, da avareza, egoísmo, a cobiça, a ganância, a missão desmedida a inveja, aquela pessoa que brilha muito aquelas modelos, aquelas atrizes de Hollywood, não é? com cabelos maravilhosos é, olhos encantadores sorrisos contagiantes corpos esculturais, elas são altas, são belas são ricas, são famosas, são talentosas bonitas e para terminar de arrasar com a gente são terrivelmente magras, não é? é para terminar, aí, o que É o que a gente faz? a gente fica sofrendo com inveja, porque ela é uma ameaça para a nossa autoestima, ela faz a gente achar que a gente é baixinho, que a gente é feio, que a gente é gordinho e a gente tem medo de não ser amado, de ser rejeitado e aí o que, é que a gente usa? a fofoca, a maledicência ah, mas a fulana está usando droga ah, porque Divaldo tem esse defeito porque fazendo diminuir aparentemente a gente cresce né? vai estar por trás do ciúme ciúme é amor? não, ciúme é medo a pessoa tem problema de autoestima e tem medo de perder o ser amado. Vai estar por trás da crueldade aquele jovem que assassina de maneira cruel nas favelas, por exemplo. Por que, que ele faz isso? É porque ele é cruel? Não é porque ele está morrendo de medo. E ele demonstra ser cruel para que ninguém ouse desafiá-lo, para que ele possa ser, ser o rei do tráfico né? daquela região. É medo. Todos eles ali estão alcoolizados, utilizaram alguma droga, é? vai provocar a covardia a omissão no bem a conivência com o mal é? vai provocar a vaidade a gente tem muito medo de desagradar a todos aí a gente é vaidoso, né? a gente fica preocupado vive para os outros, não vive para nós vive para o mundo querendo ser agradável ao mundo vai gerar a timidez, a fobia social o medo do público não é? timidez não é virtude não, viu pessoal timidez é defeito porque o tímido ele não tem, ele não sabe lidar com as críticas aí ele não coloca sua opinião com medo do que vão falar olha, a gente acha que timidez é virtude né? não, é defeito, Jesus não era tímido Jesus é nosso modelo, é nosso guia é um Cristo, é a mais elevada hierarquia entre os espíritos puros, é um Messias, diz-nos a revista espírita, vai provocar a fraude do médium o médium pode ser verdadeiramente portador de faculdades paranormais só que aí como ele usa mal a mediunidade, ela pode ser suspensa ou ele pode até perder a mediunidade, diz o livro dos médiuns. Mas como ele precisa do prestígio, dos aplausos, do carinho, do reconhecimento das pessoas, ele tem problema de autoestima, o que é que ele vai fazer? Vai agora fingir que é médium, vai fraudar o fenômeno. E aí depois é desmascarado, está vendo esse negócio é de espiritismo? São todo um de charlatãs, por causa de um mau médium, a gente generaliza e julga todos vai gerar ansiedade. O que é que é ansiedade? Não, medo do futuro. Do que pode acontecer e normalmente não acontece. E Jesus, há dois mil anos, já nos ensinava, não vos inquieteis com o dia de amanhã. O dia de amanhã cuidará de si mesmo, a cada dia já basta a sua aflição. Não se vendem dois passarinhos por um asse, por dois reais? Pois eu vos digo em verdade que nenhum deles cai por terra sem a permissão do nosso Pai que está nos céus Não tem mais, pois, porque valeis mais Do que muitos pássaros, homens de pouca fé Até os cabelos de vossas cabeças Estão todos contados No meu caso está até mais fácil de contar, né? Dá para contar já Então vejam, existe uma programação reencarnatória A gente estuda isso em um livro dos Espíritos No título da escolha das provas Questão 258 e seguintes existe uma programação, existe livre-arbítrio, mas existe uma fatalidade porque a gente programou, a gente teve o livre-arbítrio antes de reencarnar aceitou o determinado gênero de provas, o principal tipo de provas a gente aceitou antes de reencarnar olha que coisa então o espírita não é para andar ansioso olha aí as aves dos céus elas não plantam, elas não ceifam. e o vosso pai não alimenta a cada dia? Olhar os lírios do campo, eles não filhos não tecem. Eu vos digo a verdade que nem mesmo Salomão em toda sua glória jamais se vestiu como um deles. Seu pai vestia assim a erva que hoje nasce e amanhã mesmo será lançada ao fogo. Quanto mais a vós que sois seus filhos amados, homens de pouca fé. Então eles nos convida a ter essa serenidade de que ele era portador não é? e o pânico, etc, uma série de coisas Nazareno, estou morrendo de medo agora qual a melhor virtude contra o medo? como é que a gente faz para combater o medo? já que ele está por trás de tanta coisa errada nossa bateu na trave, qual a melhor virtude contra o medo? opa a fé a fé é a mãe de muitas virtudes diz o evangelho segundo o espiritismo e como fortalecer a nossa fé para a gente concluir? como é que a gente faz para fortalecer a fé? A oração ajuda, mas não é a melhor maneira. Vocês estão falando tão baixinho que eu não sei se é encarnado ou desencarnado que está falando. Hã? O conhecimento é verdade, com conhecimento e por isso Jesus falou conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Então estudarmos as obras de Kardec para saber a verdade, porque a doutrina espírita é considerada a revelação da verdade. A de Moisés era a justiça, Jesus é a revelação do amor, e a da doutrina espírita é chamada a revelação da verdade. Agora a gente não tem mais dúvida, tudo claro, tudo esmiuçado, comentado, o gabarito, nós temos a prova com o gabarito e o gabarito comentado. Para a gente não ter mais dúvida, mas a gente sabe tudo o que é para fazer. e com o autoconhecimento, que é o meu prático mais eficaz de um homem melhorar-se nesta vida, de resistir ao arrastamento do mal e com a experiência também, então meus amigos, vamos estudar, quais são os dias de estudo aqui Roberto, que nós temos um estudo tem um estudo tematizado aqui na casa quais são os dias, você lembra? segunda, terça quarta e aos sábados segunda, terça quartas e sábados, quase todos os dias gratuito a gente faz aquela turma de amigos, não é? Vira todo mundo amigo, junta aquele, aquela, vamos fazer um trabalho social, vamos juntos, vamos todo mundo no carro, aí vai um, dois carros, aí vai lá todo mundo brincando, fazendo fofoca, mas tem que ser fofoca fraterna, viu, pessoal? Fofoca fraterna e então tal, faz o trabalho social, depois vai todo mundo comer alguma coisa, né? Faz Um café colonial, vai comer uma pizza, vai almoçar junto. É só alegria, meus amigos. Participem do estudo em grupo porque só na palestra é muito pouco, a gente não interage, a gente não fala, porque a da doença sai pela boca, lembre-se disso também. Não é? Então, nós já vimos aqui o nós gostaríamos, e vamos terminar com o um poema, avançamos um pouquinho aqui no horário, e a gente lembrar, não está escrito, vós sois deuses, vós sois deuses e filhos do Altíssimo todos vós, na verdade, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as coisas que eu faço e as fará maiores do que estas. Vós sois o sal da terra, o fermento da massa, a luz do mundo. Brilhe a vossa luz e resplandeçam as vossas boas obras diante dos homens para que eles glorifiquem a Deus, nosso Pai, que está nos céus. Então Jesus pede para brilhar a nossa luz. E quando a gente vê aflito, preocupado, com receio, com medo... Vamos fazer como o poeta José Soares Cardoso no poema Onde está Deus? Onde está Deus? pergunta o cientista. Ninguém o viu jamais. Quem ele é? responde às pressas o materialista. Deus é somente uma invenção da fé. O pensador dirá sentadamente: Não vejo Deus, mas sinto que ele existe. A natureza mostra claramente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 só de 10 minutos, que a gente avançou um pouco mais do horário, tá certo? E só aqueles que quiserem fazer perguntas fiquem, que a gente faz mais uma, uma abordagem, tirando dúvidas de vocês, tá certo? Bom, pessoal, a gente vai só tentar responder algumas perguntas. Eu quero que quem tem perguntas venha aqui mais para frente, porque a gente só tem um microfone de lapela para fazer pergunta. E é bom que os demais escutem, senão, se falar baixinho, eu repito aqui na frente, pode ser? Então vamos lá. Acho que o Daniel tem a primeira pergunta. Então, vem aqui pertinho. Ou então, fala daí que eu escuto. Não, não tá funcionando, Pois não, Daniel. Eu deveria perguntar: como que faz para se expressar essa questão da depressão na escola para você? Porque quando a gente. Quando você chegou lá, é como se mudasse, fosse mais ou a pessoa se se expressa de um pouco na verdade eu se não queria se expressar de um Tá. bom, Daniel tá perguntando como é que a gente faz quando a gente tem comportamentos diferentes por exemplo, quem tem um transtorno bipolar como eu o né? que, é que acontece quando a gente vai para a escola quando a gente está em outro ambiente e reage de maneiras diferentes né ou quando a gente está passando por algum episódio de depressão e as pessoas não compreendem, o pessoal só sabe o que é depressão quem já passou por ela. Por mais que você tente explicar, contar, narrar, esmiuçar, escrever mil páginas, a pessoa não vai saber se ela nunca passou. Só sabe quem já passou por ela. A vida perde completamente a graça. A vida fica em preto e branco, é como se ela ficasse um dia cinza. A gente realmente não tem vontade de acordar, de levantar, de sair, de namorar, de comer. Não tem vontade de estar com os amigos, a gente só quer ficar deitado na cama e quer desaparecer. Uma angústia invade o nosso peito, um sofrimento muito grande, uma prostração física, o corpo fica sem energia. A gente vai trabalhar sim morto nas calças, é como a gente fala lá no Ceará morto nas calças e mesmo com o tratamento médico, que eu recomendo aliás, Chico Xavier recomenda também o tratamento médico vamos ver aqui o que ele fala rapidinho aqui quem tiver mais perguntas, levanta o braço para eu ter uma noção de quantas perguntas ainda tem para responder tem mais perguntas aí atrás? o pessoal só quer ouvir, não quer perguntar nada. Olha que a timidez é defeito, olha que a timidez é defeito. Olha o que, que Chico Xavier vai falar sobre a questão dos remédios, que a gente é tão resistente a tomar remédios. É? Olha o que aqui Emmanuel vai falar. Está no livro Chico Xavier em Goiânia. Aqui, ó. Chico Xavier em Goiânia, da editora Gen. Olha a pergunta que fizeram para Emmanuel. Os benfeitores espirituais consideram plenamente aceitável o tratamento dispensado, ou seja, feito pela psiquiatria, não é psicologia, é remédio psiquiátrico, aos doentes mentais que ela recorrem. Olha a resposta de Emmanuel Chico Xavier. Amigos nossos da vida maior, exprimindo-se comumente sobre o assunto, asseveram que a psiquiatria, tanto quanto a psicologia, psicoterapia e a análise que é a psicanálise de Freud são caminhos da ciência proporcionados a nós outros na humanidade para a libertação dos desequilíbrios mentais que se nos apresentem afirma que o progresso na psiquiatria seja na criação de ansiolíticos os calmantes, os taxa preta ou neurolépticos né? os estabilizadores de humor os antipsicóticos os remédios que são taxa vermelha, os antidepressivos que aliás antidepressivo não engorda antidepressivo emagrece olha que maravilha emagrece é uma ótima notícia não é eu gostaria de poder tomar antidepressivo mas não posso porque senão ficar acelerado porque quem tem transtorno bipolar tem que tomar o estabilizador de humor não é para não ficar acelerado para o alívio porque às vezes é só alívio mas enquanto a gente não trata a cura que está no espírito imortal vamos aliviar os efeitos porque se a gente não tratar o efeito, a depressão leva a separações amorosas, leva a abandono do trabalho, leva a doenças. O livro Pensamento e Vida de Emmanuel vai dizer que depressões provocam neoplasias, cânceres. Então não vale a pena alimentar a depressão. Tem um problema, tem um problema espiritual, mas tem um problema orgânico também, um problema físico, que a gente precisa tratar, pelo menos os efeitos. Aliviar os efeitos e até para ter mais disposição para ir trabalhar, para ir fazer caridade, porque a caridade cobre uma multidão de pecados. Então a gente fala, eles falam aqui, ó, ansiolíticos ou neurolépticos, para o alívio ou cura das enfermidades da mente, é muito grande e compete nos prestigiar no máximo os domínios da psiquiatria nesse sentido embora reconheçam, amigos nossos da espiritualidade, dentre eles destacamos o nosso benfeitor Dolfo Bezerra de Menezes que a rotulagem, ou seja colocar um rótulo na doença mental, deveria sofrer uma revisão da parte dos senhores médicos cientistas nesse capítulo da patologia porque quase todos os doentes da alma estão lúcidos e ele continua dizendo que a rotulagem pode provocar fixações na mente da pessoa porque muitos demonstram muita sensibilidade e se eles são diagnosticados, por exemplo, com depressão, pronto, aí para ele agora ele tem um rótulo chamado depressão. Ele fica com depressão só porque tem um diagnóstico de depressão. É como quem está usando droga. Nunca, a gente não deixa o dependente químico largar a droga, porque a gente vem falando de droga para ele. Se ele saísse e o dinheiro sumir, já foi comprar droga, não foi? Aí ele, mesmo que ele queira se tratar, a gente não deixa. Quem não deixa, ele tirar a droga da cabeça. Então, um discípulo de Buda estava com dificuldade de meditar. Ele disse, mestre, eu gostaria muito de meditar, mas eu tento pensar, silenciar minha mente, não é? mas eu fico pensando nisso, naquilo, naquilo outro. O que é que eu faço, mestre? Por favor, me, me ajude a meditar. O Buda sorriu e disse, não tem nenhum problema, você pode pensar em qualquer coisa, só não pense no macaco no um macaco. É aquele animal, um macaco pensa em qualquer coisa. Só não pense no macaco, tá certo? Aí ele achou aquilo estranho. Foi até a sua cela de meditação. Duas horas depois ele volta e diz: "Mestre, não consigo tirar o um macaco da cabeça". Então, quando a gente combate uma doença, combate um pensamento, a gente fortalece ele. Por isso Jesus vai dizer: "Não resistais ao mal" se alguém te bater uma face, oferece a outra, então a gente deve substituir os maus pensamentos por bons pensamentos, pela arte, não é? canalizar a energia romântica para a música, para a escultura, para a pintura, para a poesia, para oratório, para tantas áreas que a arte nos oferece, não é? então a gente pode e deve, é muito importante, quantos desses artistas não eram românticos, não tinham depressão e receberam um alívio então, por conta daquela catarse que a música, que a arte é capaz de nos fazer é, experimentar, então está no livro Chico Xavier em Goiânia, essa informação e a gente tem cuidado só com essa rotulagem, ah você é bipolar, aí a pessoa já fica, né? hoje é, é, é virou um, um, uma coisa, uma palavra pejorativa ah ele é bipolar mas a maioria das pessoas tem depressão na verdade são bipolares hoje em dia os metanos não existe depressão, existe bipolaridade alguns raros casos é a depressão chamada depressão maior ou unipolar ou é chamada depressão reativa, é aquela que tem um motivo a pessoa tem um motivo, separou da esposa, aí cai na depressão perdeu o emprego, descobriu uma doença grave, ela tem um motivo mas tem gente que não precisa de motivo para ficar com depressão eu não preciso de motivo para ficar eufórico nem ficar triste eu oscilo sem motivo aparente algum. E aí é importante a gente fazer esse autoconhecimento, descobrir o que é que está por trás de tantas questões. Então, a na bipolaridade era curioso. Na minha infância, eu não sabia que era bipolar. E tinha dias, teve uma vez uma competição atlética, viu, Daniel? Teve um, um dia que fizeram um exame de educação física e era para todo mundo tentar fazer abdominais, aquele exercício né, de flexão no abdômen, em um minuto, e um colega ficava marcando quantos a gente fazia. Nesse dia eu estava acelerado, estava eufórico. A gente fica um super homem quando está assim. Parece que usou cocaína, é uma coisa impressionante. Eu deve ser semelhante, eu nunca usei cocaína, mas deve ser semelhante. A gente se sente bem, se sente forte, se sente eufórico, tem muita energia e tal. Aí quando o rapaz o que estava comigo foi cronometrar, eu fiz 69 abdominais em um minuto. Foi um escândalo, porque tinha várias classes reunidas fazendo aquele exame, e os atletas maiores, os, os grandões, os maiores lá, eu devia, ser, eu que, devia ter 11, 12 anos, né? tinha um pessoal lá de 15, 16 anos, tinham feito 40 no máximo, 40, eu tinha feito 69. Todo mundo ficou rindo desse meu amigo que contou, e até brincavam com ele, porque ele, o pai dele tinha uma, uma, uma fábrica de aguardente. Ah, deve estar bêbado, né? deve estar brincando e aí meus amigos foram me desafiar no outro dia, quando foi na outra semana, rapaz, que conversa é que tu fez? Não acredito que tu fez 69 não tu não fez não, não sei o que, faz aí agora, aí eu estava na baixa quantos eu fiz? 28 e aí ficou por isso mesmo, aí depois quando o psiquiatra foi, eu fui contar essas histórias para o psiquiatra ele disse, meu filho, ele realmente tem um quadro parecido, ele não me falou o que era ele apenas passou o remédio passou para o papai, e hoje eu sei né, realmente que o diagnóstico foi pela, pelo remédio que ele passou eu vi que era um remédio para o tratamento de depressão bipolar, ou transtorno afetivo bipolar, e é curioso que ele é, mexe na afeição, a gente perde até a afeição eu che quando a pessoa está na baixa está deprimido, vai para o médico e diz assim, doutor eu não sei se é a minha esposa eu não sei se é meus filhos, eu não sinto nada por ela pois toma aqui esse remedinho depois de uma semana, doutor, não sei onde é que eu estava com a cabeça, eu amo, amo minha esposa, eu adoro meus filhos. Porque mexe na afetividade, na sensação de amor que a gente tem. Então é uma coisa muito perigosa e a gente precisa conhecer. É a principal é, comorbidade que leva para a dependência química, é o transtorno bipolar porque quando a pessoa está eufórica, ela, ah, vou experimentar aqui o baseado, vou experimentar aqui a maconha, vou entrar aqui no, no crack, no êxtase, vai experimentar, porque fica eufórica, é corajoso, vence tudo, não tem limites, tem sonhos megalomaníacos, gasta demais, não é bom, quando eu começo a ficar assim, eu já falo, já, já aciono minha psiquiatra, use isso, aí eu já sei o que devo usar, tenho uma medicação SOS em casa para utilizar, que eu perco a voz, depois de alguns dias eu começo a ficar rouco, de tanto falar, que eu falo demais. Então é importante a gente ter consciência disso, porque quando está na baixa, fica aquela depressão, aí quer se matar, se tiver uma oscilação bipolar, é muito comum também o suicídio, eu já me suicidei na vida passada, é por isso que eu tenho um transtorno bipolar nasci com um problema aqui na, na coluna chamado hidrossiringomielia, água na medula não tenho nenhum sintoma era para ficar dormente essa parte de cima aqui não ficou nada desenvolvi um hérnio na cervical tenho sensação queria pular de cabeça quando criança eu queria me matar desde criança não me matei porque um primo me salvou olha como a caridade que meus pais fizeram foi ele estava no dia, na hora, lá em casa, porque foi morar lá em casa, de favor, porque ele era do interior, foi morar na capital com meus pais. Chegou mais cedo e me salvou, porque eu ia, naquele dia eu ia realmente pular de cabeça, no terreno baldio ao lado de casa. Estava em cima do um muro pronto para pular. Então, é muito perigoso e a gente entra muito nas drogas ou na questão do suicídio então tem que controlar a alta como tem que controlar a baixa e hoje nós temos excelentes medicamentos com pouquíssimos efeitos colaterais a pessoa tem a vida normal plena, trabalha muito bem e quando eu fui pedir um remédio mais eu fui para uma, uma, uma psiquiatra lá em Brasília porque eu tinha ficado completamente curado quando eu fiz aquele tratamento espiritual em Fortaleza com a reunião mediúnica, com o estudo evangélico evangelho em pequenos grupos, reforma íntima dando aula de ége, estava super empolgado passei quatro anos tão bem que a minha psiquiatra tirou o remédio aí fui morar em Brasília aí comecei a ficar longe da família terminou o namoro fiquei longe das praias do meu querido Ceará né? aqui tem praias maravilhosas também né? o Brasil todo tem praias encantadoras o nosso planeta todo tem e aí comecei a ficar romântico de novo na Brasília e aí eu disse, ah, esse negócio de tratamento espiritual não funciona não, eu tinha feito o tratamento tinha ficado bom, como é que eu estou com depressão de novo? aí o Espírito sou meu Lucas né? muito misericordioso, ele disse meu filho, é porque Deus é soberanamente justo e bom ele jamais nos dá fardos que a gente não possa suportar naquela época em Fortaleza eram alguns espíritos que você prejudicou ou que foram atendidos mas não eram todos não e agora que a gente viu que você estava mais forte, a gente manda vir mais uma turma da agora para tratar também. Agora que você está mais fortinho, a gente liberou mais uma turma para vir você atender também. Qual o problema? Busca o tratamento médico, busca o tratamento espiritual. E eu fui lá na psiquiatra. Ela quis dar um remédio bem fraquinho, eu já conhecia todos, não né? disse, não, doutor, isso eu não quero não. Ela disse, Mas por quê? Todo mundo quer diminuir o remédio, quer tirar o remédio, você quer aumentar? Eu disse, eu quero aumentar. Porque eu sei o que eu tenho, doutor, e eu quero é ter vontade de trabalhar. Se eu ficar com depressão em casa, pensando na morte da bezerra, o que, que eu vou fazer? Eu não vou dar palestra, não vou dar aula, não vou trabalhar no bem. E eu sei que a caridade é que cobra a multidão de pecados. Eu preciso trabalhar no bem. Está é? certo? Então acontece. A gente... Mas com o tratamento médico, com a ajuda de um bom psicólogo, não é? com a ajuda de outros orientadores é, de, uma, de uma equipe multidisciplinar, a gente vai ter uma boa, uma boa resposta, uma vida tranquila e muita gente é bipolar e não sabe, se brincar todo mundo é bipolar Num, em maior ou menor grau não é todo mundo tem essas oscilações de altos e baixos, uns mais, mais ampliadas, mais caracterizadas tá? você queria fazer uma pergunta aí atrás? pode fazer é, ela está perguntando a questão do amor, não é? vou só repetir para quem não ouviu é e é importante saber que às vezes amar dói. Às vezes a gente vem aqui para o centro espírita falar tanto de caridade, de perdoar, de ser benevolente, de orar pelos nossos inimigos, não é? Amar os vossos inimigos, orar é por aqueles que vos perseguem, vos caluniam, fazer o bem àqueles que vos odeiam. E a gente faz aquele esforçozinho, mas às vezes a pessoa não retribui. Às vezes a pessoa é ingrata, a pessoa não nos trata de maneira equivocada, é indiferente, não reconhece e eu não sei exatamente qual foi o que aconteceu no caso dela, mas é importante a gente saber que o amor tem, vários, tem várias gradações e a gente está caminhando para o amor renúncio, o amor devotamento, o amor sacrifício, é o amor de Jesus pela humanidade a gente está exercitando vários tipos de amor aqui na Terra, amor de pai, de mãe, de mulher, de amigo, de filho, de irmão, de um amigo, amor a um ser, a um animal, a um cachorrinho, mas o problema é que às vezes, vamos ver aqui um slide que tem a ver sobre autoconhecimento, que é sobre aquela mensagem do Albino Teixeira, que ele vai falar sobre esse assunto aqui, ó ele vai explicar o que é que tem por trás às vezes dos nossos atos e o que nos faz sofrer é bom que a gente pode até terminar com ela aqui, porque a gente já está com o horário avançado, não é pessoal? ele chama o que mais sofremos do livro Passos da Vida, olha o que ele vai nos ensinar o que mais sofremos no mundo não é a dificuldade, Carlos vem aqui ajudar, a gente está filmando bota aí para mostrar os slides não é a dificuldade é o desânimo em superá-la. Então não é o desafio evolutivo, é o desânimo que se abate sobre nós. Não é a aprovação, é o desespero diante do sofrimento. E Isso é que nos faz sofrer. Não é a doença, não é a doença propriamente que faz a gente sofrer, não, mas é o pavor de recebê-la. Que quando a gente toma, recebe a notícia de ter um câncer, faz o tratamento, vê que nem era aquilo tudo que a gente imaginava, consegue superar, passa bem, mas o medo às vezes é muito grande não é um parente infeliz, não é ter um, um, um marido alcoólatra, um filho toxicômono, não é o que que nos faz sofrer? a mágoa de tê-lo na equipe familiar, quer dizer, o orgulho ferido porque o nosso ente querido não é um super, não é um bezerra de Menezes, uma Eurípides é não é? não é o fracasso, é a teimosia de reconhecer os próprios erros não é a ingratidão é a, capac... a incapacidade de amar sem egoísmo então, como a gente não sabe amar ainda, o nosso amor ainda é cheio de egoísmo. Aí a gente ama querendo a gratidão. A gente dá um presente para uma pessoa no aniversário, né? E quer que a pessoa fique feliz, que ela, se ela quiser trocar, a gente já fica ali. Né? Se ela não valorizar, a gente já fica mais triste ainda. Então, e se ela não quiser nem receber? Às vezes eu faço isso, a pessoa quer dar um presente, não, né? Um certo pudor, às vezes o rapaz não, receba porque... É uma coisa chata você. Uma coisa simples, um imã de geladeira que a gente vai numa casa espírita, o presidente fala entrega lá com todo carinho: olha aqui o, o aniversário da casa, a gente deu. Eu, eu, eu, eu vou dizer que não coloco. Não vou colocar na geladeira, mas não vou dizer para ele que não vou colocar. E aí, boto lá depois para um brechó beneficente, para doar para alguém, entrega para outra pessoa. Então, assim, a gente não sabe amar ainda sem assim, esse egoísmo. A gente quer que o nosso filho reconheça. E eles só vão reconhecer quando eles forem pais só quando a gente se torna pai e mãe é que a gente sabe o que é um pai e uma mãe não é verdade? então ter essa consciência e o amor que a gente faz sem esperar nada em troca é mais meritório, tem mais virtude do que o que é aquele que a gente faz para ganhar alguma coisa em troca quando a gente faz caridade para receber voto para receber aplauso, para ser querido por todos, para receber o amor das pessoas. Isso é filantropia, mas não é caridade, propriamente dita, não. Tá? Então, lá em O Livro dos Espíritos, tem uma questão sobre esse assunto, eu acho que é o 893. Kardec pergunta se há algum tipo de grau entre o mérito das ações? Tem alguma diferença entre o mérito? Eles têm. O mérito da ação está na dificuldade em praticá-la. O rico que reparte o seu único pedaço de pão faz um ato muito maior diante de Deus do que o rico que lhe dá. Eu falei rico, foi? Desculpa. O pobre que reparte o seu único pedaço de pão dá muito mais do que o rico que lhe deu do que lhe sobrava. Jesus Jesus falou isso a respeito no óbulo da viúva pobre. Está lá no livro dos Espíritos. Então ter um filho, por exemplo, é uma caridade muito grande, Dar uma palestra, não vale olha, centavos de bônus hora é muito fácil estar aqui com o microfone com tudo, com gente boa, atenciosa com vocês, até essa hora aqui aguardando não é? agora cuidar de crianças ser uma pessoa muito pobre, ter dez crianças mãe de uma criança especial com deficiência física, mental etc aí a caridade Chico dizia que Deus só confia pai, é, crianças especiais a pais e mães que, cabem, que sabem amar até o infinito. É uma caridade mil vezes maior, mil vezes maior do que a gente imagina. Porque ela tem que ser feita com sacrifício. Fazer sem dificuldade, sem sacrifício. O mérito é bem pequenininho. Então quando me chamam para fazer palestra lá no centro espírita, bem pequenininho, lá longe, lá na periferia, uma hora de carro de Brasília para falar para 20 pessoas, eu vou feliz da vida porque eu sei que o bônus hora é maior. Se é para falar do lado de casa para 200 pessoas com microfone, não, não teve tanta, não, tanto valor assim. Não é? Mas a gente se esforçar, valorizar e saber que o que a gente chama sacrifício, na verdade é sacro, sagrado, ofício. Trabalho é um trabalho sagrado e tem muito mais mérito diante de Deus. Tá bom? Podemos encerrar, então? Podemos encerrar? Vamos fazer a nossa prece? Posso pedir para Francisco de Assis fazer a nossa prece? Então, vamos pedir para Francisco de Assis. Eu vou colocar aqui o Cântico das Criaturas de Francisco de Assis, que deu o um exemplo maior de humildade e de caridade que a gente conhece depois de Jesus, não é? Chico Xavier, outro Francisco também nos deu um exemplo muito grande está no filme Clare Francisco o som acho que não está saindo aqui baixou aqui vai ser a nossa prece de encerramento ou pode aumentar mais hein? quiser reduzir um pouquinho as luzes já serve como a nossa prece de encerramento A gente faz um passe coletivo aí Durante essa música, tá?